Pessoal, senhores, a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, estamos de volta para mais um vídeo de layout troll Vocês gostam muito de ver a galera se ferrando Então eu construí um layout de pirâmide asteca Uma coisa nada a ver, uma pirâmide sem ponta, digamos assim Pra gente fazer um teste Cara... Esse layout vocês vão ver que pode parecer bizarro, ele é muito bizarro, mas ele é muito legal porque ele é em 3D, então dá aquela impressão de que tem uma parada com profundidade, com altura, vocês vão ver aí. Na construção do layout, depois que ele estiver pronto, vocês vão notar que ele é diferentão, digamos assim. <risos> e galera, olha só, agora depois que a gente terminar de construir esse layout, que vocês verem aí a construção dele basicamente, eu volto pra gente falar da galera que se ferrou nesse vídeo. Vamos lá. Vamos pra ver aqui o primeiro que já começou mal, já começou se ferrando Mas nem tanto assim tá galera, porque vocês vão poder ver que eu tô oferecendo uma quantidade grande de recursos para galera Eu sempre faço isso nos meus layouts Trolls para ficar realmente interessante, para aquela galera realmente tentar roubar ali com o que ele conseguir E esse cara veio com Bárbaros e arqueiras para atacar ao redor da minha vila, né mano? E consegui, além de um estrela de dano, roubar todo o meu recurso das minhas minas de ouro e coletores de elixir Ele conseguiu fazer isso, porque as minhas minas de ouro e coletores de elixir estavam lotados Além disso, a boa parte dos meus recursos estavam expostos Então vocês vão poder notar que esse cara acabou conseguindo roubar bastante recurso mas, olhem só, ele tá levando 5 feitiços de raio de nível máximo, galera Por quê? Porque ele queria, ele faz questão de conseguir os 50% de dano E ele passa meia hora na minha vila tentando encontrar as coisas pra destruir e conseguir 50% de dano Notem aí que ele chega a 49%, mas os feitiços de raio, raio dele não foram suficientes suficiente pra conseguir uma estrela de dano no layout Pirâmide Sem Ponta Hahaha <risos> Vamos pro segundo que se ferrou hoje Esse cara que veio com gigantes e valquírias A estratégia capa preta mais ou menos, né, digamos assim Só que esse cara veio de forma não muito inteligente Começou atacando ali, até que ele começou bem, na verdade Ele começou atacando ali pela parte da direita Conseguiu dar um dano na minha torre inferno Conseguiu dar um dano no meu castelo do clã Quebrou e abriu espaço pra atingir meu centro de vila Mas aí ele veio me atacar Ele veio com gigantes de nível 7 Que é o gigante de nível máximo atual veio com 4 Valkyrias é, cura curadoras, mas notem o que aconteceu na estratégia do cara, notem o que aconteceu logo após ele colocar os seus gigantes, como eu tenho muitas defesas espalhadas ao redor do meu layout nenhum gigante do cara foi pra dentro do meu layout, nenhum, todos eles deram a volta e aí foi onde ele se ferrou e ele conseguiu basicamente aí 33% de dano eu não sei muito bem o que esse cara queria, porque ele nem tava com os seus heróis. Mas eu sei que ele não esperava roubar apenas 1.762 de ouro. <risos> e 24 de elixir negro, mano. 24 de elixir negro. Ele no mínimo queria ir um pouquinho do meu ouro, mas ele só ficou com um pouquinho de elixir. O terceiro que se ferrou veio com Gol Wipe, galera. Dois golems de nível 5, 3 pecas e 22 magos, além dos seus heróis de nível 20 e seu grande protetor de nível 5. Esse cara veio com full feitiços de fúria, começou atacando pela parte de cima. Ele queria focar aquela artilharia águia, tentar eliminar ela, mas aconteceu exatamente como no, no layout anterior: as tropas deram a volta e ele acabou perdendo a sua rainha do lado direito muito rapidamente. E a maioria dos magos que ele ele colocou do lado esquerdo, foram aniquilados pelas minhas defesas. Além disso, na, naquela parte esquerda ali, onde tá todo aberto, tem muita bomba gigante. E os magos do cara foram torrados ali. Uma única peca foi a que conseguiu pe penetrar ali a primeira fileira de muros. Foi a que fez exatamente o que ele queria que fosse feito. Mas uma única peca de nível 3 não é o suficiente para penetrar... A pirâmide sem ponta E ele acabou ficando ali Com um pouco mais de 6 mil de ouro roubado 279 de elixir E aí uma quantidade Mais ou menos a metade do elixir Que eu tinha disponível Galera, notem aí que eu tenho muito recurso disponível e boa parte desses recursos estão expostos e mesmo assim os caras não estão conseguindo roubar esse, esse recurso. Mano, o layout de pirâmide sem ponta com certeza não é o melhor layout que você vai poder usar, mas ele é uma alternativa para você dar uma trollada de vez em quando. Mais um cara aí que veio com golem, peca, 6 quebra-muros, 66 arqueiras... Seus heróis com o um grande protetor veio com um feitiço de cura, de fúria, de gelo, de terremoto, de precipitação. O cara veio com uma parada mista e ele quis fazer exatamente como o primeiro cara: pegar as minhas, é, as minhas minas de ouro e coletor de lixira Ele até consegue pro, pelo lado esquerdo porque estava muito exposto, quase sem defesas, mas aí na parte superior ele coloca um golem e com e as suas arqueiras para roubar aquele elixir, foi inteligente, conseguiu roubar um pouco mais de 200 mil de elixir no começo do ataque, mas eu tava com 527 mil de ouro disponível, 471 mil de elixir disponível, 3650 de elixir negro. Um farm excepcional, não estava difícil para você Consegui roubar esse, esse ouro, esses, esses recursos nesse layout troll Mas a galera não sei o que acontece, não consegue roubar E, mais uma vez, as tropas do cara dão a volta E ele acaba, no fim das contas, focando ele, shir tentando ver que ele consegue Congela a minha torre inferno Na tentativa de manter a sua peca viva, mas a peca tava com 1% de vida, acabou morrendo A arqueira dele foi ali pro meio Tava no feitiço de cura, mas foi torrada, fritada, aniquilada pela Torre Inferno no modo único. Depois foi o grande protetor de nível 1 que não conseguiu fazer muita coisa. Mas esse cara acabou conseguindo roubar alguma coisinha porque ele focou nos recursos. Acabou conseguindo roubar ouro e elixir. Não conseguiu nem encostar o meu elixir negro e não pegou nem a metade do ouro disponível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O layout de pirâmide sem ponto acabou funcionando bem melhor do que eu esperava até. Mas eu vou ficando por aqui. Eu não posso deixar meu recurso. A mostra por tanto tempo Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei Se você quer mais vídeos de layouts trolls Deixe aqui nos comentários pra eu saber Se inscreve no canal aqui do Gordinho Eu te garanto que você não vai se arrepender Vai ter muito vídeo legal de Clash of Clans a partir de agora Não se esqueça de clicar no sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo Aqui do canal Então é isso, mais uma vez eu vou me despedir de vocês Falou um grande abraço do Gordinho, galera E até A próxima oh! back from the dead I I love love. Love.